Se você curte jogos de terror no estilo Repórter, tem um motivo para comemorar, fique sabendo que a desenvolvedora A-Game, que é a mesma que fez o Repórter, The Sun, entre outros jogos aí de terror, acaba de publicar no seu YouTube oficial um jogo chamado Paranormal Territory 2. 7 minutos de gameplay dentro da casa mal-assombrada que segue o estilo do Reporter. Onde você tem que desvendar mistérios e coisas paranormais vão acontecendo nesse meio tempo. É, o jogo ele parece estar bem bonito, ambientado. E com certeza vai ter uma história aí que vai te prender e te causar arrepios fúnebres com essa jogabilidade... Bem basicona de clicar em objetos, descobrir enigmas e avançar no mapas, intercalando aí com alguns sustos casuais. É, eu vou deixar esses 7 minutos de gameplay rolar aí para você ter uma prévia do que está por vir, ainda não tem data de lançamento, entre outras informações. Entretanto, se você é um amante de jogo de terror, fique atento que o jogo já lançou o gameplay, possivelmente já está a caminho e o que eu tenho para falar é que possivelmente ele será pago porque o repórter também é pago mas são jogos que compensam demais você adquirir no mais é isso, espero que você tenha gostado da notícia se gostou não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei se não é inscrito, inscreva-se no canal Comente e ative o sino. Mas é isso, tamo junto, eu fui!